Hum, vamos lá Olá, olá telespectador Se você, você está vendo esse vídeo Ah não Eu não posso Eu não consigo iniciar um vídeo Por quê? Porque sempre tem um zumbi ou algum bicho me atrapalhando Olha aí ah, eu tenho uma espada de diamante Eu tô batendo com minha mão Vem cá, deixa eu, deixa eu fazer meu vídeo, ah, caramba meu, não dá nem tempo de fazer a intro, tem que me arrumar de novo aqui, que barulho é esse? Antes de você falar que esse barulho foi edição, não, não foi, isso aí foi assustador Que barulho é esse? <risos> fala galera, beleza? Que fala é o Mr. Dude de Tem outro zumbi atrás de mim? Ah, meu Eu vou te denunciar, hein? Para! Sai! Mano! Gameplay de. de. de. Ah, não! Peraí, eu vou morrer! Não! Tá, eu já comecei muito bem o vídeo. Muito parabéns pra mim, galera. Hoje a continuação daquele vídeo lá do templo do Note que eu fiz faz um mês. Já é no card pra você assistir, tem então, os baby zumbi. Mano, esse baby zumbi é muito forte, cara. Que isso, vem cá, pronto. Bom, eu vou entrar ali pra me proteger. Vamos ver se o Note gosta de mim. Vai logo, Note, por favor. Não, não, não, fecha essa porta. Fecha a porta. Não, não dá pra fechar. Mas deixa eu entrar, vai, vai, vai, vai, por favor Aí, obrigado, tamo junto Por que tem a pedra? Tem aqui Por que que tem uma pedra? Ah, Notch, não Você é pobre Ok ah, Cadê as espadas? Oxe, o que que aconteceu? Cadê os itens? Tá tudo bugado Peraí que eu vou resetar o um mapa. Peraí. Uma hora, Uma hora depois. Uma hora depois. Bom galera, voltei aqui, vamos lá. Não. Oh. Pelo menos é de dia, né? Ok, isso é de dia. Eu estou aqui de novo para falar que eu nem tinha percebido que era o mesmo mapa. Eu sou. Sei lá, Não tem nem xingamento para isso. Não. Mentira. Ah, a porta tá aberta. Ah, ele se é um mapa errado. De novo. Eu não sei. Onde Note. Sou seu amigo. Entendeu? Por que, que tem uma pedra aqui? Só porque eu joguei uma vez esse mapa Vai ficar assim registrada pra sempre? Eu mudo toda hora de negócio Nunca sai Anote de novo Ok Ok Tudo certo Pera aí Vamos conversar Vem cá Agora vem Vem agora, vem! Vem! Vem aqui! Vem, vai! Você tá no teu olho! Aí, nossa! Tô muito bom de mira! Errou! Tira! Errou! Nossa, peraí! Caramba, eu não acerto! E ele também não tá nem aí pra mim! Vou fazer alguma coisa na barba, na testa, mas nada. Ah, tá na isso, é. ah, minha. que que que é isso? Deixa em paz, note. Eu quero ficar milionário, note, note, me dá dinheiro, note, por favor. Ah. para essa pedra para você tá sei que você não gosta dessa pedra eu vou tirar essa pedra aqui para você uh, uh, uh, uh. o tripé do microfone fez um barulho muito estranho por que note por que vai ficar assim agora Falar mais nada fica aí me encarando toda hora e aí não vai me dar nada. Sério? Vai ficar assim nesse negócio de se bate e volta? Eu vou fechar e eu vou abrir seu mapa, tá? Ah, Tá aqui, eu vou abrir de novo. Você vai me dar alguma coisa. Vai, você carregou de volta. Não é possível que agora você não tenha nada. Meu cachorro está latindo. O que eu posso fazer? Nada. Pera aí, senhoras e senhores. Eu vou vir aqui no OBS e ter um negócio chamado filtro de ruído. Pronto. Agora meu cachorro não está latindo tão alto. Comenta ao alço se você está escutando o meu gosto de rolar Ô, oh, por favor. Nossa, Ô, tipo... oh, pelo menos me mata, então. Fazer alguma coisa. Vou oh, descer aqui. Oh. Meu Deus. Estou dentro do sistema do norte Você vai ter bedrock. Ok. Oh, caramba, eu estou dentro do... Não, Eduardo. Não me diga que você tá dentro do sistema. Achei que você tava na casa do chapéu. Não me diga. Hmm. Toda vez. <risos> Tô pobre. Tô pobre. Pobre. Sou Pobre. Pobre. Pobre. Pode. Ah, vai! Ah, pelo amor de Deus! Eu não caí. Vou ó. Vou matar. Se eu na água, eu ia ficar preso. Nossa. Não, peraí. aí Tem coisa aqui, né? Só pra... Eu vou, agora eu vou te destacar tanto de coisa que eu vou ficar feliz comigo, ó. Vou apertar contra. Pronto. Tem um pack de tocha. E aí? E aí? E agora? E agora? Fala pra mim. E agora? O que você irá. Eu não aguento mais! É a hora, Nod. Para. Cara, já tá dando quase 8. Já deu quase 9 minutos de vídeo notch, e o Note ainda não me deixa em paz. Me deixa. Por favor, eu vou roubar seus itens então. Então esse aqui é meu. Ah, peguei as tochas. Por que continua um aberto? Tá vendo? Eu não entendo. Uma assim. Aí fechou na minha cara. Ah, quer saber? Eu vou pegar um bloco de grama. um bloco de grama. Pronto, agora você tem um bloco de grama. Vamos lá. Agora você vai, né? Porque eu vou colocar até uma tocha aqui, ó. Tá bonito. E aqui, tá vendo? Agora é bonito. Sério isso? Toda hora? Tá bom, então. Ó, eu vou ver um tutorial como. Como coisar aqui e já volto. Ó, ó, ó, ó, a transição. Eu preciso fazer essa transição. Se eu não fizer, não sou Tô competente. Voltei agora. Acabei de ver um tutorial. De acordo com o tutorial. É só eu vir aqui e olhar bem sério, velho. Estou bem sério. Olha, minha cara de sério. Olha só. Tem mais. O que, que eu faço? Toda hora ele me taca no... Ah, agora tem o esqueleto. Eu vou fugir. Speedrun de fuga desse esqueleto, vai. Você vai abrir, abre. Esqueleto, sai fora. Eu não tenho nada que você me te interesse aqui. note por favor, me dê milhões de dólares. para eu... Vai eu ficar milionário e comprar uma mansão em Calif da Califórnia, uma casa na praia, em Califórnia, eu e o meu cachorro. E agora você vai ficar olhando pra mim como se nada tivesse acontecido. É tá bom, então, tá bom, ok, beleza, beleza, beleza, mim... ó, ó, o chat. Ok, ok, ok, Notch, ok, tá bom então, entendi, o que você que quer, tá bom então, vamos lá de novo, vamos lá de novo, e lá vamos lá. Oh, oh, oh, oh! Virei a tela com tudo, vocês viram isso, que absurdo, que mouse muito louco. Vamos lá. Ah, meu Deus. Por quê? Quer saber, Not? Eu vou dar um bug aqui no sistema. um bug. Se eu ficar fazendo assim muito louco, olha o que acontece. Aí, pronto. Acho que não dá para gravar, mas eu tô numa aba aqui de coisa. Mentira, tchau. É, tá bom então, Notch. Bom, galera. Esse vídeo aqui que eu fui rejeitado pelo Not, Que eu abri um mapa antigo, não sei por quê. Abri meu mapa que eu jogava. Que no caso é horrível, que eu aprendi tudo. Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E com essa flechada no queixo, eu... Oh! rau. <risos> Caramba, os queridos vai me dar suzinha.